Eu tava me arrumando aqui pra sair, aí eu olhei pra esse monte de coisa aqui nessa área e resolvi me fazer uma pergunta. Cara, o que que eu tô usando aqui nesse espaço, que é um espaço tão nobre, né? É o um espaço mais perto, assim, da onde eu faço barba, é, escovo os dentes e tal. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? A primeira coisa, é esse, esse creme aqui é, não é uma coisa que eu uso eu sempre subiu. Esse gel aqui, eu não tô usando mais. Eu tô usando agora esse aqui, ó. Então ele vai pra uma gaveta é, menos acessível, tá? Esses cremes de barba aqui vão descer pra uma gaveta menos nobre, porque eu não tô com barba. Tem mó tempão que eu não uso barba. Então isso vai sair. Deixa separado aqui. Esse gel aqui foi uma experiência que eu fiz que não deu certo. Não gostei. Eu tô... É, não gostei. Pronto, vai sair daqui. Eu não tô usando. Eu tô usando esse daqui, ó. Tá? Nesse momento eu estou usando esse daqui Então, deixa ele aqui Esse desodorante aqui, eu não estou usando Não sei porque ele está aqui, eu uso esse aqui ó. Então ele só está aqui me atrapalhando pum ele Esse aqui, cara, é, um, é uma É uma cera de barba Eu não estou com barba, não sei porque está aqui Vai para uma gaveta menos 9. E esse, esse é, sabão Sabonete aqui, um presente que a minha mãe Me deu para melhorar minha pele Eu vou dar uma chance ainda para ele Isso aqui eu uso a pomadinha minâncora, é bom ficar aqui por perto, tá? É... Fio dental, tesourinha, essas coisas eu deixo aqui nesse espacinho. Isso aqui é lixo. Tá aqui, minha maquininha de cortar cabelo eu vou botar aqui. Que eu uso direto, tá? O gel eu vou deixar aqui na bancada. Vou botar o é... fio dental aqui vou deixar a escova aqui, beleza essa parte aqui de cima, tá quase legal tem uma escova de dentes da minha mãe que ela tá vindo aqui ficar com a Débora ela deixou uma escova de dentes aqui vou deixar aqui tá? É, essa lixinha aqui é da Priscila, vai voltar para ela aqui em cima tem umas coisas que... tipo, tem um monte de perfume que eu não uso, né? É, depois eu posso pegar e tirar deixar pelo menos um ou dois perfumes mas eu normalmente não uso muito perfume é, e olha só, é, como é que estava antes e como é que está depois, o que, que eu realmente uso versus o que estava que aqui atolando o meu armário. Isso é no banheiro, né? em qualquer lugar que eu for olhar aqui em casa, por mais que você esteja é, numa jornada de organização, você vai achar alguma coisa que é, por algum motivo, por algum momento saiu do prumo e você pode ajustar. Você pode ter um olhar de, pô, tô usando ou não tô usando, entendeu? O que que eu uso aqui, o que que eu não uso? E o que eu não uso eu tiro para ficar minimalista, ficar mais mais relax, mais claro, mais, é, menos atu, entulhado, né? É, então, a, eu, eu acho que meu banheiro ficou bem mais legal agora. Pega essa sacada, pega essa visão de olhar o que que você tá usando, o que que você não tá usando e carrega para outros lugares, outros lugares da sua casa, outros lugares do seu escritório, onde você trabalha, né? deixa com acesso rápido, aquilo que, só aquilo que você usa, o que você usa menos, joga num lugar menos nobre, uma gaveta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou eu vou é, é, agora pegar essas coisas que eu separei, vou colocar em outras gavetas, categorizar tudo bonitinho, as coisas de barba junto com as coisas de barba, as coisas de cabelo com cabelo, né? desodorante com desodorante, vou botar nos estoquezinhos, e é, fechou, tá? A moral da história é a seguinte Se você não sabe como organizar da melhor maneira possível Pelo menos destralha o ambiente, entendeu? Eu honestamente eu nem sei como organizar da melhor maneira possível no meu banheiro Mas eu, eu, eu saquei essa parada de destralhar, tirar as coisas que você não está usando entendeu A gente esquece disso o, A grande questão é que a gente esquece a gente vai no piloto automático, vai botando coisas e se você parar para olhar, desligar o piloto automático, ativar ali sua mente consciente, você vai olhar, caramba, eu não uso isso, caramba, eu não estou usando, tem um ano que eu não uso isso, esse negócio aqui já estragou. Você começa a ver um milhão de coisas que você está é, deixando em lugares nobres e importantes ali da sua rotina que ao invés de estarem te ajudando, estão te atrapalhando. dizendo que nunca mais eu vou usar aqueles produtos ali que eu tirei. Eu vou guardar numa gaveta menos relevante, vou guardar em algum outro lugar, mas o fato é, aquele lugar ali que eu estava mostrando para vocês é um lugar importante para mim. É o um lugar que eu estou mexendo o tempo inteiro, é um lugar que eu estou ali. Faz parte do meu dia a dia, eu mexo ali três vezes por dia, entendeu? Eu tenho que manter ali as coisas que eu uso... Com mais regularidade. Qual o desafio agora? O desafio agora é fazer uma ronda aí na tua casa de 5 minutos, 10 minutos, no máximo 15 minutos com o ploto automático desligado. Dá um olhar nas coisas e fala assim, cara, qual foi a última vez que eu usei essas coisas? E eu nem tô falando de roupa, tá? Deixa, eu vou deixar a Prima falar das roupas. Eu vou falar de outras coisas. Qual foi a última vez que eu usei isso aqui? Eu tô olhando aqui uma almofadinha que a gente bota aqui pra gravar aqui. Cara, sabe qual a última vez que a gente gravou esse negócio? 2017, tá aqui. Tá aqui no lugar nobre da, do estúdio. É, e a gente nunca usa essa almofadinha Que mais aí que tá na tua casa Que você é, não usa Há bastante tempo E que tá num lugar nobre, importante, acessível Disponível ali Que seria ou pra ficar limpo, vazio Ou pra ficar com as coisas que você usa